Gente do céu, tem uma erva que, se você colocar ela na Bíblia e guardar, deixar ela lá por um tempo, tem uma coisa que acontece que você nem imagina. Então quer saber que erva que é, o que acontece depois? Assista a vinheta que daí a gente já vai falar sobre isso. Preciso te dizer uma coisa, a Torá, a Bíblia, o Evangelho segundo o Espiritismo, Vedanta. Qualquer outro livro religioso, livro de poder de qualquer religião, tem um efeito absurdo sobre essa erva que eu vou te falar hoje. E essa erva é o jasmim, jasmim do nome científico jasminum officinale, é o nome, é o grupo taxonômico dela. E hoje a gente vai falar da, do efeito do jasmim quanto a fitoenergética energética e o que, que você pode fazer para incluir o efeito, né, a fitoenergia dessa planta no seu dia a dia e ter uma vida mais equilibrada, mais feliz, saudável e próspera. Mas antes disso, antes da gente entrar nesse assunto, eu quero me apresentar, se você ainda não me conhece, meu nome é Luiz Mourão, somos professores de fitoenergética aqui da Luz da Serra, e junto com a Patrícia Cândido, a gente sempre traz aqui para o canal Fitoenergética vídeos e conteúdos que podem te ajudar a ter uma rotina mais equilibrada, usando energia e o poder oculto das ervas. Então, se você gosta desse tipo de assunto, se você está se sentindo recrutado pelo reino vegetal, continua aqui comigo que hoje a gente vai falar sobre o jasmim e qual que é o efeito dele, o que, que você pode esperar dele. E por que que eu estou falando da Bíblia, né? Justamente porque aqui no Brasil, que é da onde eu estou gravando esse vídeo, é um livro sagrado muito comum de se encontrar, né? Então, a Bíblia ou qualquer outro, né? Uh livro religioso, escritura sagrada religiosa, vai produzir no jasmim o mesmo efeito. Isso porque a fitoenergética ela é completamente desvinculada de religião. A planta ela tem uma estrutura física dela, e quando a gente usa essa estrutura física para ter benefícios, a gente está usando aquela planta quanto à fitoterapia. Agora existe também quando a gente usa aquela planta pelos benefícios energéticos dela, que é quanto à fitoenergética, que é o método que o Bruno começou a desenvolver lá em 2002. E hoje a gente vai falar sobre como o jasmin pode nos ajudar, tá? O jasmim ele tem muitas propriedades, né? Que estão muito relacionadas com a espiritualidade, com Deus, com a presença do divino na nossa vida. E por que, que eu estou falando então? Por que nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre um livro de poder? Porque uma das maneiras da gente ativar a fita energia de uma planta é através da espiritualidade, da gratidão, do amor divino, do... Do nosso exercício, né, do, do Deus interno que a gente tem. Então, o livro, né, mesmo que a pessoa ela não esteja versada naquele, uh, no método de ativação verde-prata que a gente ensina aqui para os nossos guardiões para ativar o jasmim, a pessoa pode ativar essa energia, a fita energia do jasmim, colocando ela para se energizar dentro de um livro de poder. E daí por isso que a gente trouxe como exemplo a Bíblia. Mas pode ser a Torá, pode ser o Bhagavad Gita, qualquer livro sagrado que para você tenha uma importância, né? Algo que te conecte com alguma religião, com algum poder superior, porque aquele livro, graças ao seu psiquismo, graças à sua, à sua intuição, né? à sua conexão com o livro, de que ele é um canal para te conectar com as esferas superiores, essa intenção, essa cadeia energética de luz vai passar pelo jasmim, vai energizar ela. O que acontece então quando isso, é quando você energiza o jasmim, né? O jasmin tem uma capacidade, ele tem uma classificação quanto à fita como um vegetal condutor. O vegetal condutor pela fito é um vegetal responsável por acessar os nossos registros acásicos, são os nossos registros é, de tudo aquilo, de todas as nossas experiências anteriores a essa vida. Ele acessa os registros da nossa, da nossa alma. Então tudo aquilo que a gente fez, tudo aquilo que a gente deixou de fazer, tudo aquilo que a gente veio para fazer nessa encarnação, está tudo isso escrito nos nossos registros acásicos, e ao é jasmim, né, o, o essa classificação que o jasmim tem de vegetal condutor que abre como se fosse esse gaveteiro, né, que tem lá várias pastinhas das nossas vidas, várias subpastinhas dessa mesma vida que a gente está vivendo e abre essas pastinhas para ver, ah, aqui precisa de energia aqui também, aqui precisa de energia ali também. Então é o jasmim que faz esse papel de acessar o registro da nossa alma para direcionar a energia das plantas para uma cura ainda mais profunda, a nível akásico, né, a nível uh, da alma da gente. E daí quando a gente energiza o jasmim através desse livro de poder, através dessa escritura sagrada, que energia que a gente tem acesso a ela? A gente pode ter uh, pureza gerada dos nossos pensamentos, a gente purifica as nossas emoções inferiores e as nossas também inferioridades, a gente consegue trazer para o nosso dia a dia o poder do divino e a leveza do divino e outros aspectos também, Uh, o jasmin é uma planta que ajuda muito em vícios contra cigarro, álcool, drogas, bebidas. O jasmin também ajuda a desintoxicar o nosso organismo e repele né, ataques e invasões obsessivas. Isso porque quando a gente se conecta com a espiritualidade, a gente é alimentado, a nossa energia ela é alimentada de uma fonte, a partir de uma fonte que tem afinidade com a nossa essência. Então muitas das vezes as pessoas, por exemplo aqui, né, que o jasmim ajuda nos vícios, a pessoa com falta dela mesma, a pessoa carente de si mesma, ela vai procurar fora algo que já está dentro dela, que ela só precisa de um empurrãozinho. E é o jasmim que permite que essa energia que condiz com a nossa essência seja acessada. Então, ao invés da gente procurar na Terra, procurar em algo, um, vou falar, mais denso, algo que vai suprir as minhas verdadeiras necessidades energéticas, a gente vai buscar e encontrar através do jasmim essa verdadeira energia para suprir a nossa alma, nosso coração, a nossa leveza, com uma energia afinizada com aquilo. Então, como que a gente atrai e ancora no nosso dia a dia essa energia do jasmim, todas essas possibilidades, né, que a feita energia dele uh, é, traz para gente? Então, Depois que energizar ele no livro, no livro sagrado, uh, a gente pode usar e andar com essa planta, né, com jasmim energizado no bolso. A gente pode colocar no amuleto, pode colocar na carteira, pode colocar num caderno que está sempre contigo, numa agenda, pode colocar, por exemplo, dentro da bolsa. Se você usa sutiã, você pode colocar na altura do coração que isso vai funcionar muito bem. O que, que você deve evitar? Ah, pegou o jasmin energizado e coloquei um imã em cima dele na geladeira, vai acabar com aquela energia. Peguei o jasmin energizado e vou colocar na capinha do celular. Olha, colocar na capinha, não, vai acabar também. Isso por quê? Uh, o jasmim, né? Quando a de energia de qualquer planta está ativada, a onda elétrica quadrada verde, que é a energia eletromagnética, é essa que a gente vê em internet, tomada, redes celulares, né? Em cima do micro-ondas, na geladeira, tudo aquilo que tem energia elétrica passando por ela ou perto daquilo, daquela, daquele espaço, é interferido, né? Pela energia da onda onda quadrada verde. E a onda quadrada verde, ela Impacta negativamente e abaixa a intensidade da fitoenergia de qualquer planta energizada. Agora, se você energizar ela, fazer um sachêzinho, né? Ou então fazer um chá e tomar aquela energia, tomar aquela planta energizada, isso vai te trazer muitos benefícios. Se você testar isso, energizar o jasmim e andar com ele no dia a dia, escreve aqui nos comentários para a gente saber que resultado teve para você. Se você quiser saber os benefícios de outras plantas, deixa aqui nos comentários também, que a gente vai estar interessado para trazer esse tipo de conteúdo para todo mundo, tá bom? Um beijo no coração de cada um, muita luz e até o nosso próximo vídeo.